Eu vou cruzar sete, eu cruzar sete, tá? eu cruzar 7, 7, geral, eu cruzar sete Que pá, eles roubaram meu carro. Algum ah, filho da velho. puta roubou meu carro aqui, mano. Qual é que é seu carro, mano? Uai, é um cadê o GTR ele? branco? Não, não tem segurança, não, tropa? É isso que eu tô. Ai, quebrou. Que quebrou. não é o É só agora. Uma é Ferrari não Qual é seu nome? O meu? É. Doringa. Ah, sei que tá me perguntando pra outras que eu vou querer. Sh, aqui não, pai, aqui não. Tá ligado? Conseguem vir me buscar meninos. aqui, rapaziada? Para o cara de costura, sim, né? meu Pera carro aqui, me peguei Caralho, mano. Vocês têm lista? Nome na lista? Sim, sim. Pode ir, meu pai. Pode falar, por favor? Ah. David fuzil? Leno, eu tenho que passar Nome ah. Ah. o teto. O bruxo? Bruxo, Leno e David? Opa. Ok, se vocês tiverem alguma coisa então, tá de legal, por favor, guardar no carro. Não, não. E tirar o coldre, porque vão ser revistado para aquele moço ali de preto. Atrás de vocês. Só fazer a fila. Obrigada. Já é, pode fazer a revista aí. Só toma cuidado com essas mãozinhas, hein? Uh. Oi, moça. Olha, olha oh, rapaz. Tá certo, viu? É, três <risos> Tá, eu vou falar com Tá de com boa, galera. Tá bom, meu amor. Olha, eu vou esperar aqui na frente do coitinho meu. Essa. Eu tô olhando com apaixonado fácil, no face, olha. O dinheiro deve Alguém tem água, aí, galera? Bruxa, que é a... não, não. bruxa. Não, não. Bruxa. Yeah. Lá dentro vem. Tá? Ah, é verdade, ah, lá dentro vem. Que então, é você que vai pegar? pagar. isso aqui. É não é vem armado não não não, não. não, não. não, não, não, não, não. não. não. É só 20 mil, é só 20 Aí, mil. Mano. Se dividir ah, vai entrar só a metade das pés, né? outra Não passa máquina, Aqui, ó. ela, pra ela mulher de roxo lá. É que aqui dentro tá absolutamente vazio. Não, vai jogar. Bora então eu não vou jogar Black Jack, sou. <risos> o bruxo sabe jogar Black Jack, bruxo? Cadê C? Nunca joguei não, mas... A, a regra é o seguinte... Se suas cartas passarem de 21 você perde, ah, entendeu? É, sei, sei, sei, sei, sei, sei, oh, sei. Usei, eu manjava, hein? Tá ligado? Compra ficha, ficha aí que não vai jogar essa porra aqui. Vai ficar aqui, já que a festa não tem. Acabei de gastar 2 mil reais. Já que a festa não tem, tem ninguém, tem. tá ligado? Já não tem dinheiro. Aí agora como que é tá pobre? Relaxa, relaxa. Então, rapaziada, vocês ainda estão na festa? Que deu cola aí. Pera aí, qual? É o toque de cassina ou o ticket? Fala, é, pode brotar aí o Câmara, estamos aqui. Vamos ficar aqui jogando Blackjack. Não tem ninguém na fresca. Vamos ficar lá tá, qual, qual partida? Aqui, DJ. Rapaziada. Tem um cara que estava querendo pegar uma facção de armas. Ele me chamou. Eu falei: pá, que já tava dentro do de um bagulho. Daí eu passei meu número pra ele, que deixei ele pegar. Daí já converso com a parceria, tranquilo? Ah, pode falar, mano. Nós tava, que, tava, tava querendo pegar essa faca de arma, mas sei lá, tá ligado? Eu acho que não compensa. Bruxo, nem não, vamos entrar aqui na sala VIP. é pouco. é pouco, hein? Entra aqui, aqui na sala VIP, que bruxo, tá ligado aqui na sala VIP, bruxo. O cara é fechou as vida. duas entradas. New player, welcome! Vamos ver se é bom então. Sabe jogar 21, né, bruxa? Ah, é lógico, puxa, é vai dominar, fi. Então é é eu tô jogando, tô postando 100 em casa, assim só, eu sem, só 100, fácil. A 14. Vai, velho, poró. Nem me deu carta, cara, já tá perguntando se eu só quero comprar. 14, vai? Calma aí, pra mim ninguém tem carta, velho, que É, Mano, eu tô esperando a próxima rodada 18 né Pra mim tem 4 Ô rapaziada, vocês já tem que pagar quanto mesmo pra entrar? Acho que é 10k, né? Fala pra ele que eu já paguei, fala pra ele que eu já paguei pra ele Já, aí eu deixei de esquecer, já pagou você, já Mano, eu nem aí sei, rodou, eu, nem sei hein, eu nem sei o que aconteceu, velho As cartas são tá em é? zero, tá ligado? Como é que vai pra olhar as cartas na mesa? eu só tenho mais cem então que eu, eu já apaguei para você já... o oh, não só se fala que são canvas, Chips, você que é o canvas aí Tem um 11, sei se em peraí que eu ainda tô pegando um jeitinho ainda é, eu não nem apostar ainda Tem um outro, eu não, jogado, então, cara, não, cara, não cara, deixou cara. Apostar, eu apostar 17, não mais não, viu? Até a próxima O pessoal está aqui no Blackjack, tem a gente buscando Let's play Essa festa está mais vazia que tudo Gente, gente Quanto que custou? Eu coloquei 300 Eu já paguei 10 mil já para a entrada Eu paguei 10 mil fala 300, 300. 300. fala 300, fala 300 Falei entrada Tá onde? tá onde? Tá na. Já? Tô quieto, tô, aqui, tô É o token de, de cassino, né? Isso, é mesmo. Eu tenho que comprar mais. Pra o que pra jogar seis assim? pra... Comprar sim. Sabe jogar 21, tipo, sabe? sabe? Jogar 21. É. Blackjack? É, Blackjack, sabe jogar, sabe? Não. Acho que sim, acho que sim. Vamos jogar Estamos assim. aqui jogando. Que, tipo, Não é ticket, né, Fiche. 13. There's a 17. Vambora, vambora. I I'm You I I'm Calma, ah, não preciso apostar né? oh, O Bogle falou que ia pra eu descansar, que eu tô jogando demais já Uai, uh, <risos> oh, oh, uai Ah não, o pro game Caralho I know, uai Oh, mate, oh de máscara oh, o canvas Esquema de isso, máscara ou canvas de máscara De máscara? É, um jeito, cara. De, é de máscara, pô, Fudeu. você tá depois Fudeu! Você... There's a seventeen.